a gente está falando de preparação de efetividade e de crescimento eles estão conectados nenhum nenhum vai conseguir criar um link se faltar outro a corrente quebra então veja eu, o primeiro passo é a minha preparação aí vamos lá quais são suas bases o que que você está desenvolvendo não adianta o que eu fiz há 10 anos atrás achar que vai me dar algo hoje que não vai a Carol Dweck mostrou isso no livro dela, Mindset, não é o mais inteligente, né? Não é aquela pessoa que tem um QI mais elevado, mas aquela pessoa que torna muitas vezes pequenas coisas em grandes aprendizados. E vamos deixar muito claro que mindset não é, é estar eu não posso me rotular que eu tenho, eu sou um mindset de crescimento. Eu estou com mindset de crescimento, porque se eu estou com mindset de crescimento hoje, eu estou com a minha mente ativa minha mente está receptiva eu estou desenvolvendo novas competências eu estou aprendendo mais eu estou sendo mais efetivo no que eu tô fazendo aí entra um cara chamado Zé, Zé acomodado aí o tal do Zé acomodado começa a dizer cara para que essa agonia poxa você tá tirando um monte de pedido para quê para que essa agonia para que essa correria baixa a bola Está endoidando aqui o negócio. Isso se chama né, comodismo. E o Zé Comodismo vai te chamar para o time dele. Porque o Zé Comodismo não quer ser comparado com você.